Bora pra análise sem spoilers do filme DC Liga dos Super Pets. E esse é o novo filme distribuído pela Warner, que estreia agora dia 28 de julho nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer que o convite para assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo para vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva também nas nossas redes sociais, estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem de dar like também e... no vídeo e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros aqui do do Bulldog Nerd e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E nesse filme aqui, o Cripto, que é o Supercão, ele é o melhor amigo ali do Superman, e os dois estão sempre lutando juntos contra o crime. É, o problema ali é que quando o Super Homem e a galera da Liga da Justiça forem sequestrados ali, o Cripto e os novos amigos deles vão ter que ali ajudar a salvar os heróis clássicos da Liga da Justiça. E esse é um filme bem engraçado mesmo. Assim, ele tem um time muito bom pras piadas. Eu vou dizer que tem piadas ali que funcionam demais. A gente tava assistindo na sala de cinema. Ali, tem horas que a gente dá umas boas risadas que as piadas e as caras dos bichinhos ali são muito engraçadas, véio. Já a premissa em si é um pouquinho mais simples, assim, tem uns dramas e umas situações, problema um pouco mais bobinhas ali, mais previsíveis também ao longo do filme. É, esses draminhas assim, eles acabam realmente não evoluindo muito ao longo do filme, a história realmente fica presa, assim, em torno daqueles pequenos dramas, mas a gente ainda assim fica ligado no filme, o filme realmente nos prende, porque os personagens são muito carismáticos ali, a história no geral funciona muito bem. Mas a graça mesmo fica em torno ali do bom humor que tem assim nesse roteiro e também assim por essas piadas engraçadinhas e são leves né. É, agora aqui sobre os heróis né, o, o super-homem ali e a Liga do Justiça eles não tem tanta importância assim na história, dá pra dizer que a produção aqui meio que deu uma nervada aqui nos heróis, realmente quem brilha aqui é o Cripto e a turma ali dos super pets os super-heróis ali, os animais então nesse aspecto a história realmente fica focada mais nos animais e não tanto nos heróis que a gente já conhece e esses pets todos eles acabam Tendo poderes ali, o cripto Mesmo tem os poderes parecidos com o do superman É, ali na turma ali tem a porquinha O esquilo, a tartaruga E a gente tem o Ace ali que é um cachorro ali Que é como se fosse o líder daquela turma Dos animais que estão ali esperando a adoção E um dos pontos positivos aqui é que Cada um desses animaizinhos tem uma história Ali, a gente conhece o passado De alguns ali, e assim eles têm muita personalidade Então é legal de acompanhar esse grupo É, a produção trabalhou super bem Essa personalidade deles a gente meio que já espera, mais ou menos, o que, que cada um vai fazer em cada situação, isso tá muito legal. E o maneira que eles, em algum momento ali, ganham superpoderes, isso não é spoiler, porque tá já no trailer, né? E com esses superpoderes, eles vão ajudar o Liu Crypto nessa jornada, né? Então vai ser meio que uma liga da justiça dos superpets, né? A vilã, assim, dá pra dizer que é um pouquinho esquecível, ela não tem uma grande força, assim, no filme, mas ela é engraçadinha. É, dá pra se divertir bastante com ela. E sobre a animação, né? A animação, ela tá do alto nível, aqui ok? Ela realmente, os efeitos visuais estão muito caprichados, é uma animação que é muito gostosa de assistir porque a gente se diverte muito com os detalhes ali da animação. Então tudo tá muito bem caprichado, muito bem feito. Né? É exatamente isso. Cada detalhe, eles fazem caras e bocas nos personagens. E a gente dá muita risada com esses detalhes. É, a gente assistiu numa sessão da Warner com a versão dublada aqui do filme. E olha, eu vou dizer pra vocês que a dublagem realmente tá muito boa. A gente tem vários dubladores experientes, as vozes encaixam muito bem. E a atuação deles é excelente também. A gente tem alguns dubladores aqui como Guilherme Briggs, Wendell e o que são realmente muito experientes e, no geral, tá muito boa a dublagem, né? E nós fomos convidados, então, pra essa pré-estreia aqui, que é Pet Friendly, nós fomos com o nosso Bulldog e foi tudo muito divertido, tava tudo muito caprichado, assim. É, agora vocês imaginam, assim, vários animais ali, dezenas de animais com seus donos, tinha cachorro, gato, tinha até galinha ali e tava tudo muito bem organizado, assim como em outras sessões Pet Friendly que a gente foi, tava tudo muito arrumado, com água pros animais, muito legal e uma sessão dessas também é algo bem diferente, né? E esse esse filme aqui ele tem a classificação livre, então dá pra levar a criançada toda pro cinemas. E é uma experiência muito legal porque quem leva a criança pro cinema acaba também sendo premiado pelo filme porque o filme tem piadas que funcionam tanto pras crianças quanto pros adultos, pelo menos a gente se divertiu demais aqui. E a mensagem-se do filme ali pras crianças sobre lealdade, amizade, também é bem fofinho e funciona muito bem ali pro filme. Bom galera, quero lembrar vocês também que agora a gente tem uma opção aqui que é o um botão aqui embaixo do vídeo chamado Valeu, vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso